E aí, Clasinho, tudo beleza? Bora fazer aqui um vídeo um pouquinho fora do padrão, vamos fazer um unboxing aqui, e no caso esse pacote aqui com, com um formato um pouquinho sugestivo que já foi aberto pelo Ibama, né? nem posso fazer um unboxing em paz, que o Estado já quer ver o que eu estou recebendo aqui em casa, foi mandado por um inscrito meu, o Igor Costa Furtado, que é um cuteleiro lá no Rio de Janeiro, e ele pegou e me mandou... Essas facas, ele, eu, ele perguntou quais que eu queria. Né? Eu selecionei uma e ele me mandou três. Achei muito da hora uh, as facas que ele tem. Né? Foi até difícil pegar e escolher quais. E, no caso, ele também faz facas junto ao ProArmas. Eu não, não sei exatamente qual, como que ele faz. Se ele vem junto ao ProArmas, se é brinde junto ao ProArmas. Mas eu sei que eu já tinha visto essas facas dele antes pelo, no, dentro do ProArmas. Né? Achei elas interessantes. E, por coincidência... Ele era meu inscrito, olha só, o clãzinho está em todos os cantos, não é? Não dei muita bola que as minhas mãos estão sujas, porque eu tava mexendo no fogão a lenha um pouco antes do carteiro chegar. Olha aí, a Ancap um usa, usa o correio, né? Uh, eu estava mexendo no fogão a lenha, é normal ficar com as mãos sujas e coisas do gênero. Mas não, não dei bola para isso, foram homem do campo, né? que ainda está na cidade, então é a fase de transição. Provavelmente quando eu terminar a minha metamorfose, eu vou tá, andar mais sujo que isso aqui nem vou dar bola porque... Ah, tô, tô na boa, tô em casa. Então vamos começar com esse, com esse estilete aqui cheirado, né? Que eu tenho que... É o único que tá aqui, eu tenho que comprar uma lâmina, uma lâmina nova porque já tá no fim. Usei essas lâminas aqui para esquentar e cortar... Nem lembro o que foi, acho que foi isopor ou espuma vegetal, alguma coisa assim. E no fim eu fiz mais bagunça do que realmente cortei as coisas, Tá. Então vamos pra parte aqui do vídeo que, bem, se eu fizer não dá para desfazer, né? Não tem como fazer de novo. Como é que tu desfode? Fudeu! Não dá para desfoder! E vamos abrir. Lembrando que eu tô gravando esse vídeo, eu não tô fazendo ao vivo, porque esse aqui é o primeiro unboxing tratando de... Um de equipamentos assim que chega tem que tomar cuidado para não riscar as coisas vai que tem alguma coisa muito a mostra aqui né? e da última vez que eu fiz eu fiz de um fone de ouvido ou um microfone não lembro o que e foi um desastre porque na hora eu estava abrindo e fiquei em dúvida com o que tinha então aqui se eu ficar em dúvida eu posso simplesmente fazer uma coisa que eu nunca faço que é cortar o vídeo né daí opa chegou aqui ó chegou o adesivo sorte que eu não cortei fundo ó senão eu teria cortado adesivo mas pensei que era um uma coisa aqui o... What a shame. o... Do Fallout. 9mm Parabelo. <risos> Nada mais potente. O cara me mandou até meme, cara. Deixa eu ver o que é isso aqui. É uma, é uma carta? Um... Deixa eu ver aqui, ó. Uh, bolsa de couro. Material couro legítimo... Ilona Automotiva, uh, Ilona um, Panamá. Hum. É? Deixa eu ver o que tem aqui. Aí, tem um preço aqui, no caso... Diz -se que for, ó, sem querer eu cortei isso aqui. Ah, que saco. Mas deixa eu ver aqui. Faca pequena, aqui também tá é descrição das facas. Eu acho que eu tenho que ler isso daqui em separado. É? Mas aqui os, os valores. É. Infelizmente eu não sou bom... Uh, para quem não sabe, eu tenho dislexia, pessoal. Se a letra não é letra digitada, eu tenho dificuldade para ler, tá? É que eu não. Tipo, eu sei que aqui tá escrito tamanho total tamanho da lâmina, mas é que. É foda o negócio. Simplesmente isso. Uh, o que acontece. Deixa eu ver que tem mais papel aqui. Tem uma carta aqui. Por, espero que goste das facas. Eu as fabrico no meu quintal desde 2019. Aprendi tudo praticamente sozinho. Uh... Ambas são feitas de aço carbono. Aço 1095, a pequena. Uh... E aço 1070, a grande. Elas mantêm bem o fio, mas enferrujam com facilidade. Eu sei, eu tenho faca Soligen que é aço carbono e tem que ficar limpando. É normal. É importante mantê-las uh, mantê secas e, sempre que possível, guardadas uh, fora da bainha. Use a bainha só para transporte, sim, isso aqui tem que fazer mesmo. Uh, e a faca pequena tem, tem algumas melhorias que implementei recentemente, por isso está muito afiada? Acho que é afiada, tome cuidado, tá. Uh, Pessoal, novamente, se não tá digitado, eu tenho um problema para ler, tá? É, é, é, sempre foi assim, é, é, na escola era um diabo pegar, conseguir ler a letra do professor. Mudar o professor eu ficava boiando um tempo, por isso que eu tinha que ficar olhando direto pro quadro. Uh, também te mandei junto com as facas uma bolsa para... Ó, oh, aqui tudo. Mas é só, o gaúcho ficou feliz, uma bolsa. <risos> para colocar estojo vazio no clube de tiro. Aí sim, hein? Aí sim, olha aqui, ó, nem sabia que tava, mas tá aqui, ó, do, do clube de tiro que eu voltei, fui domingo na competição. Fui mal pra caralho porque tava com mais desvio que obra pública a, a arma de chumbinho lá do, do clube, mas, mas foi top. Levamos um cara que nem tinha Caque, que pode treinar na arma de chumbinho, né, e no fim o cara foi melhor que eu até, olha só. Mas também, né, encaixei a mira pra ele. Membros do clãzinho, ajudando membros do clãzinho é, E alguns adesivos para a caixa de munição Que eu mesmo faço arte Que é, são esses adesivos aqui né? No caso, esses memes Que pra mim são memes Então eu vou ter que colocar esse aqui, eu não tenho 12 E também não tenho <risos> Não tenho <ponto> .40 Dos <risos> eu ver. Fazendo um lugar melhor Porra, cara Os memes são perfeitos, cara <risos> Cara, os memes são perfeitos. Pô, se o cara me avisasse que vinha com meme, aí sim, hein? Aí sim, vamos ver aqui, vamos, vamos tomar cuidado, porque sorte que eu sem querer só rasguei uma cartinha. Né? Desculpa aí, pessoal, pela dislexia, eu realmente tenho problema de ler letra é, caligrafia. Se não for a minha, eu não consigo ler. A do meu pai, então, era impossível de ler, entendeu? Meu pai era impossível. Falando nisso, amanhã faz um ano de aniversário de... Mim. Falecimento dele, né? Então é legal ganhar um uma coisinha dessa data comemorativa. Eu falei você tem que mandar como uma tradição aqui no Rio Grande do Sul. Não sei se é uma tradição no no resto do país. Normalmente a gente dá uma moeda de volta por uma faca, porque não se dá faca de presente, né? Mas isso aqui não é um presente, isso aqui é um review. Então, então eu me livrei de dar uma moeda de centavos que normalmente o pessoal dá uma moeda de um real, dois quilo, alguma coisa assim. Por quê? Porque dizem que não se dá faca que isso traz azar, estraga a relação, estraga, sabe? Então o pessoal faz o quê? Eles dão uma moeda, então não é mais um presente, é uma troca. Então faca que tu nunca ganha de presente. Isso aqui não é um presente do Clasinho, isso aqui é um review 100% unbiased, né? Que a única coisa que eu tô pistola aqui foi que o... Que o... Isso aqui, vai, isso aqui metade vai pro fogão a lenha, a outra metade eu nem sei o que eu vou fazer aqui. Mas ele é plástico. Tá? Vamos ver aqui. Tem que tomar cuidado porque essas aqui cortam só de olhar, né? Tá fiada pra caralho isso aqui. Deixa eu ver. E daí eu vou voltar para esses papéis que eu coloquei pro lado. Olha aqui, ó. Ai, ai, coisa, Coisa. Já gostei, ó. Bem do estilo que eu gosto. Costuradinho o Avisando que eu não sou um especialista em faca, como eu não sou um especialista em vinho, como eu não sou um especialista em whisky. If I ever see you nosing it, it like this, I'll kill you. Como não sou um especialista em charuto, né? Mas são coisas que eu gosto. Tá toda embaladinha, ó. Tô pegando pela lâmina, não sei tomando cuidado para tirar, eu sei que tem a sombra aqui do celular, mas é o que a gente pode fazer, eu estou aqui na mesa dos eletrônicos, que eu normalmente não mexo com o celular em cima, né? E essa aqui é a faca menor, então vamos ler o que, que fala da faca menor. Tem um punhal, não, são três facas, faca pequena e a faca e a bolsa, ah, não, então são duas facas, são um punhal e uma coisa, tá. faca pequena, eu vou já deixar aqui do lado, Vamos desembalar, né? tem que tomar cuidado, que ele disse que está afiada, está bem embaladinha, então não está tão afiada, por enquanto. É, ó, para parece... ah, ter noção, não está cortando. Ó. Bom, vamos fazer o primeiro teste, será que corta papel? né Falando isso, deixa eu pegar uma folha aqui da impressora e já deixar aqui. Claro, não vai cortar papel, ó, não está... Ela tá tudo embalado, mas eu já vou deixar aqui porque faz parte do negócio. Tá, vamos ver. Será que seria bom para ter para desembalar isso aqui? Outra faca. Mas bom que eu peguei a mais afiada. Opa, já senti o fiozinho aqui querendo dar uma uma lambisgoiada em mim. Ó, tá com tá com óleo na faca, né? Tipo a, aquele acabamentozinho. Opa. A faca vem com um nome, de uma pessoa muito, muito top, né? E deixa eu tomar cuidado, porque eu não quero puxar mal e acabar cortando o dedo. Daí eu vou ter que colocar mais 18 aqui, vai ter sangue, violência, já mostrei um estojo de EPI, né? E é complicado. E eu não, eu, o que eu queria fazer é segurar a lâmina e puxar, mas como essa lâmina está tá um pouquinho ungida, vamos colocar assim... Tem que tomar cuidado, porque é, daí é brinquedo escapar a mão. Vamos pegar, vamos pedir ajuda. Calma que eu não vou usar o estilete. Eu pensei que poderia acontecer isso aqui. Eu vou, eu não quero, eu não quero prejudicar a faca Não quero prejudicar a faca. Tá tão bonitinha. Minhas mãos estão suadas de nervoso, porque eu sei que se eu fizer cagada nesse vídeo, eu não posso refazer ele, eu não posso, a não ser que eu reembalhe. A daí é sacanagem, né? Como é que o Ibama vai desembalar o que, que, o que eu já reembalei? Olha aqui a faquinha, né? Então vamos ler as especificações. Vamos ler a datasheet do componente aqui, porque eu tô agora com a cabeça na eletrônica vamos, vamos jogar pra cá. A faca, ela tem um tamanho total de 18,5 cm, né? Bom que ele colocou em no sistema internacional, se fosse em polegar já estava perdido, mas a gente não usa, né? O tamanho da lâmina é e cm a espessura da lâmina é 1 mm, é uma lâmina bem fininha né? e... nossa, uma navalha essa lâmina, só por questão vamos primeiro ver a faca aqui, eu vou levantar um pouquinho a câmera, ele pediu que eu cortasse um papel não sei se eu consigo fazer isso aqui direito, mas ó, ó vou pegar assim, ó ó Corta, que é uma beleza, tá? Vamos cortar aqui fora, vamos arrancar esse pedaço. ui tá dando queimbra no dedo. Tá, esse pedacinho aqui eu só tirei pra fora pra usar o resto do papel. A faca tá afiada, se vocês olharem, ó, bem fininha, né? Não liguem pra parede que tá um pouquinho suja, que pegou e estourou um capacitor semana passada. Né? É vivendo perigosamente aqui. E vamos ver daí a bainha, Né? Que. Ai, tá grudando isso aqui tudo em mim. Vamos só colocar a faca pra cá. Pra eu não me cortar, porque eu tô fazendo isso aqui olhando pela tela do celular, tá? E caso vocês não saibam, tem um visco no meio da tela que é pra poder segurar o celular. Então eu tenho que colocar as coisas tipo no centro do quadro. Vamos lá. Novamente tem que fazer na mão. Vai demorar pra desembrulhar, porque se eu usar o estilete eu vou estragar a peça. Daí o. O cara é carioca, né? Tem que tomar cuidado, não se, não se brinca com carioca. Ainda mais o cara que sabe onde tu mora, né? Ah, complicado. Mentira, ele não sabe onde eu moro. Ele sabe onde meus tios moram, então... Então tá mais susto. Olha aqui, ó. Vamos ver a bainha. Essa aqui é a faca pequena, né? A bainha foi feita com couro bovino legítimo, costurada à mão e com costura dupla. É, olha aqui, ó. Esse xizinho aqui é a costura dupla. Ah... Uh... Se a costura externa um, romper, a bainha não abre. Ah, bom, tem uma costura interna, então, também. Ah, sim. Se isso aqui romper, ele puxa um por fora, outro por dentro e vai fechando, tá? É um xizinho normal. Uh, vem com clips, né, pro cinto ou para bota. Como é uma faquinha pequena, né, essa daqui deve ser boa para bota, no caso. Olha aqui, ó. Uh, coisinha bonita, ó. E corta, hein? E tá afiada. Tem que tomar cuidado. Né? Vamos colocar pra cá essa faca. Daí o preço da faca é 110 reais mais pele, eu acho que tá escrito por um volta de 20. Né? Uh, no caso, tá aqui. É, se eu li alguma coisa errada, isso aqui é caligrafia. Novamente, com caligrafia eu sou complicado. Eu tenho a suspeita forte que eu sou disléxico, porque eu só consigo ler naquilo que me faz sentido. Deixa eu ver aqui. É, tipo, o que me faz sentido assim, é a... é a... letra. Se pegar e mudar, por exemplo, colocar aquelas Lucila black e coisas do gênero, eu já fico com dificuldade de ler, entendeu? Então... Mas tem, tem uma galerinha libertária que uma vez inventou de colocar desenho no, no, no livro. aí piorou. aí piorou. A gente, fica, a gente fica rindo dos desenhos. E, ó, atrapassei com o estilete. Opa, Clasinho, tava gravando e do nada parou aqui. Só tem mais um minuto. Então, vou tentar fazer aqui meio rápido, só pra ver essa faca aqui. Tá? E... Tirar esse negócio. Que tá uma desgraça de emperrado. E daí eu vou upar o vídeo rapidinho ali no computador, tá? Mas avisando que se tiver uns pulos é porque eu tô quase sem... espera que o meu gato tá mastigando coisa aqui que não deve. Tô quase sem espaço na memória, tá? Só isso, só pro aviso. Meu Deus do céu, coisa difícil. Nossa, o um unboxing chega tá começando a suar aqui. Esses plásticos quando grudam complica, né? Vou fazer a gente tangencial para não estragar. Né? Esse novamente. Cortou é porque acabou a bateria. Acabou a memória, agora. a bateria tá, tá de boa. Né? E eu não fiz isso aqui ao vivo porque não sabia. Vamos ver aqui. Ah, olha só, nossa que bonito esse punhal e aí Clazinho, estamos de volta daí eu me dei conta também que eu podia aumentar o enquadramento porque eu estou na câmera traseira do, do celular, deixa eu separar aqui as coisas a gente estava nesse punhal aqui, e pelo visto tem mais uma faca e tem uma bolsa só que eu tenho que ver onde é que está o papel da ah, tá aqui a faca grande. Tá. Então vamos lá, vamos pro punhal. O punhal é esse, já vou deixar aqui pro canto. E eu tenho uns 10 minutos para terminar, tá Clã? Então se ficar meio ruchado é por conta disso. E se eu notar que eu vou demorar para tirar uma embalagem, eu vou cortar o vídeo e retomar. Tá bom? Só para não, só para não me complicar, tá? Tudo tranquilinho, vamos aqui aos pouquinho. Esse Punhal aqui tá top. agora que eu achei ele, é que ele, ele abre. Olha só que coisa bonita. Bah, ó. E afiado, ó. Dá pra escutar, ó. Vamos ver se sai o pelinho. Olha aqui. Ó, já... Já ficou liso, ó. Já dá pra fazer a barba. Vamos ver aqui, ó. Agora que eu tô segurando mar. Calma, que sou eu que tô fazendo coisa que já tá cortada. É mais difícil fazer isso do que parece. Mano. Ainda mais tendo que olhar por uma câmera. Deixa eu levantar um pouco a câmera porque eu não tô vendo o topo da faca. Agora vai. Né? Ó. Afiadíssimo. Tá? Tô usando aqui. Não precisa nem de uma guilhotina em casa. Mas é eu que tô. tão um pouco apostado. Deixa eu ver aqui a bainha. Vamos ler sobre a... o punhal o tamanho 28cm, a lâmina tem 14cm, a espessura da lâmina 2mm. Né? O aço é 1070 A bainha que está aqui é feita de couro costura à mão com... Espera aqui, deixa eu ver. Com passados e bolão. Tá, isso aí eu desconheço o que ser. Deixa eu ver. Eu gosto de faca, mas eu não sei dos termos de cutelaria. Tenho que melhorar, admito. É. Top isso daqui que também gostei do estilo. Esse cor aqui. É. Couro bovino. O preço do punhal está a 200, mais a pele, que é por volta de 35, para a região. Ah, é pele ou pele? Pele por volta de 35. Eu acho que é pele, ó. Essa palavra aqui. Pele? Pet? Frete. Ah, é frete, não é pele, mas o frete. Então aqui, ó, quando eu falei lá que, era, que eram os outros pila, era frete. Eu falei pele e falei errado, tá? É o frete. Novamente, dislexia foda do Fowler, tá? Acontece com caligrafia. Mas olha isso aqui que bonito. Ó, oh, bem feitinho. Isso aqui é top de colocar no cinto, ó. Isso aqui é bom pro cinto. Punhal no cinto. Faquinha já no... no coisa. Olha aqui. Lá. E top. Tá? Daí fecha aqui. Tem que ir mais pra dentro. Agora sim. Tinha agarrado aqui no outro negócio. para que Estou um pouco corrompomo tentando ver esse troço aqui pelo negócio, até aqui o botãozinho. Era frete, tá, clã? Daí, ó. Top. Vamos para outra aqui. Eu tenho ainda uns seis minutos. Vamos fazer speedrun run de, de unboxing, né? Então corta aqui, corta aqui. É, corta. Nem né? desse lado não precisa. Puxa. Deixa eu ver agora. A gente está na faca grande de cozinha. Opa, vou estrear. Vamos aposentar a Tramontina, né? E colocar essa daqui. Vamos ver, vamos começar pela bainha. Bainha de couro bovino com costura simples, né? É, pode ser e pode ser feita de forma mais elaborada. Foi isso que ele pegou e passou, né? No caso aqui foi onde que ele emendou a costura com, com acho que é cola isso aqui. É, né? Ficou bem aqui, gostei, tem o símbolo da o símbolo dele. Né? Novamente, colocar no cinto, não é para bota. Né? E vamos ver a faca, vamos ver a criança como é que tá Aquele negócio, vou dar um review, se vocês discordam, se vocês concordam, me avisem, Tá? Coloca aí nos comentários. É um vídeo um pouquinho inusitado, mas aquele negócio é uma habilidade manual, é uma coisa interessante. Tá ligado a outras coisas top como para armas, né? E, isso aqui... ah, tá. e metal no metal, eu tô liberado. A produção me liberou. Olha aqui, ó, tá mega fiado isso aqui, ó, né? E isso, isso aqui é uma coisa que eu não gosto em faca, tá? Eu vou travar aqui, só vou tapar o dedo, tá? Ô C4, pergunta rápida aqui pra ti. Uh, eu fiz um unboxing um e um review e também me cortei o dedo né, de uma faca que um inscrito meu me mandou. Uh, o que acontece? Voltei aqui e fiz na, na fita crepe. Na crepe. Ó, isso aqui é uma coisa que eu não gosto em faca. O meu tio até comenta que ele prefere faca com bainha, mas qual que é o problema? Isso aqui é até uma, uma crítica. Não é porque eu fui estabanado, tá? Mas é, a pessoa está segurando a faca. Bom que agora eu já dou coisa. Você então, vai fazendo um negócio, a faca tá com o cabo encebado, a mão corre, entendeu? Então, isso aqui tá afiado, pessoal. Tá afiado que é um que é uma navalha. Eu dei só um pequezinho, eu fiz assim, a faca deu aquela batidinha e pronto. Não foi um corte fundo, mas, querendo ou não, né, um corte é um corte. Mas não é culpa da faca, é culpa do abostamento. da mesma, ó, falando, tá aqui, ó, tá... Vocês podem ver, ó, ela tá... Ela está é, engordurada, assim. não, não é gordura, tipo não é desleixo do cara aqui, ele só tá com óleo. Aí, o que acontece? Fica mais fácil escorregar da mão. E a, o formato dessa faca, né, em particular, para mim pelo menos, que eu não sou muito fã, facilita tu pegar e ter ela escorregando. Ainda mais eu que tô olhando por uma câmera. Mas a faca é bonita, só que olha aqui, ó. Ó, eu vou fazer com essa mão mesmo... Deixa eu dobrei. Ó, fazer com essa mão, ó. Tá fazendo negócio, aqui a faca ela tá meio... O cabo tá macio, tem que dar uma mexida, né? Sei que eu tô enfiando a mão na lâmina, mas deixa. Depois eu vou dar uma mexida nela. Ó, tá cortando essas coisas, tu passa o dedo aqui, entendeu? E isso aqui, querendo ou não, tá um pouquinho afiado. Tipo, não tá, não tá com baita de um fio. Mas aqui, ó, esse cantinho já pega o cara. Então, talvez o cara pegar e fazer o negócio que aquela voltinha e volta pra frente, que daí o dedo descansa aqui e não corre, tá? Mas, novamente, a faca tá, foi bem feita, né? Não é uma faca ruim, é só uma questão da, do posicionamento da, da lâmina em relação com a mão. Tu já corre a mão pra cá, dá pra segurar firme, né? Mas se escapar, tipo, se escapar pelo polegar, se afrouxar o polegar, ó, ela já corre assim. Não tô dizendo que a, a faca é ruim, tem que ter um manejo... É, com mais atenção, coisa que eu não estava fazendo e acabei me cortando. Da mesma forma, se eu estivesse mexendo com uma arma e desse um disparo na na parede, eu não vou dizer que é culpa da arma, né? É culpa de eu que estava futricando. Ah, deixa eu só ler aqui então. A faca grande de cozinha é aço 10,70, né? A espessura da lâmina é 2 milímetros. E eu já li sobre o negócio. Daí o preço dessa faca. É 160 mais frete Bahia, inclusa ah. Tá aí, tá aqui ó. E eu tenho uma. Ó, o acabamento dele é espelhadinho. Ó. Tá? tá? Vocês não conseguem sentir, mas tá, tá tipo ensebadinho o negócio. Não, não é ruim assim, é só a forma que ele fez o acabamento. Isso aí é comum é, de faca. As minhas também são assim. Parece que eu peguei e passei as minhas na gordura isso que algumas vezes enferruja, tá? E olha que eu gosto de mexer nelas. E aqui vamos pra bolsa. Eu vou colocar aqui pro lado. Pra bolsa de couro. Né? Que é... Bolsa de couro. É, couro bovino legítimo. Lona automotiva. E lona panamá. O preço fica R$ R$90,00. Já incluso o frete. Mas, pessoal, é olha aqui. Ó, pra mim isso aqui é um P. Né? Pra mim isso é um P. Eu, eu tenho que decifrar o desenho, né? E como eu disse, eu, uns amigos meus ficaram de cara que pra mim a.. a, a pra mim os negócios são imagens, né? as, as palavras são imagens, mas olha aqui, ó, vamos ver como é que ficou. O, incluso o frete válido para a região sudeste e sul. Tá? Então ó, aqui a bolsa, a gente abre. Ah, olha aqui, ó, que coisa top. Essa aqui é... Ah, eu que ainda vou de bombacha sempre no clube de tiro, né? Tá feito carreto. Vamos ver se tem coisa dentro. Ó, ah, não tem, não, tem, não tem ouro, clã. Não tem ouro. Uma pena. Ah. Olha aqui que da hora. Passa aqui pelo cinto. Tá? A bolsa que vai no cinto deitou tu, o tá, tá, teu cinto puxa, ela fecha e fica cheio ela, das munições. Até vou pegar lá umas para mostrar. Então, Clazinho peguei aqui as, algumas cápsulas né, que eu tenho, as outras estão guardadas. Essa aqui foi da última vez do clube, que eu dei 13 disparos. 13 não, 12 mais 1. Né? E... A ideia do cara é qual? Porque isso aqui é a parte que o pessoal não fala. Normalmente quando tu vai no clube de tiro é só o glamour, né? Ah, o cara pegou e tá lá atirando. Gastando 5 reais em cada disparo de uma ETOG 9mm. Né? Essa belezinha aqui, ó. 5 né? pila cada disparo. Nossa, como é bom ser roubado com imposto. Aí, o que acontece? Depois o que, que o cara faz? Né? Quando o homem tá lá... Felizão que deu tiro, acertou o alvo. Essas coisas que estão no chão. Daí o homem tem que se abaixar. Tem que se rebaixar, tá? Vou pegar isso aqui porque é insumucla. Vai ficar aqui. Sabe o que também seria legal? Né? Se eu tivesse um revólver ou uma, uma, uma, uma carabina de repetição... Enchei isso aqui de munição, liga o fósforo, só enfia a mão, pega a munição, né, e enfia no coisa. Aí também ia é top. Ah, carregador. Carregador é, é viadagem. O negócio é ter a munição assim, né. Na verdade, eu, isso aqui que eu fiz, na verdade, não era nem para ser feito, eu tirar assim de ponta. Vai que bate numa dispara. Mas beleza. Então, dois minutinhos só pra terminar. Achei top, vamos só dar uma revisão aqui nas facas. Vou tirar pra cá que no meus pés direto e eu, eu consigo limpar depois. Vamos só dar uma revisão aqui, ó. Faca de cozinha. O que, que eu achei? Achei top, né? Bom acabamento. Ela Não tá super espelhada, mas aqui tem um óleo aqui. Cara, é sério, ó. Tem um óleo aqui, ó. Só pra vocês verem, ó. Tá? Pra, pra ver que eu não tô brincando. E aqui também tem. Isso até que tava escorregando. Achei legal, minha única questão com ela, que eu também tenho que pegar e cortar o papel, né? Que faz parte do show. Né? Ó, ela tá chiada que é mais graça, ó. Olha aqui, e como ela é pesada, mais fácil, ó. bom que isso aqui já vai tacar fogo ali no fogo de lenha, vai tudo para lá. Ó. Tá fiadíssima. O que acontece? Meu único problema é isso aqui. Gosto pessoal meu, é o que eu não sou muito fã, tá bom? Vamos para a próxima aqui, que é o punhal. Que eu tenho que fazer o speedrun do negócio. Punhal, faca top. Né? Deve ser muito bom isso aqui para sangrar um porco. Né? Lâmina dos dois lados, excelente. Essa daqui, uma faquinha. Boa pro cara que precisa desse negócio. Por mais que ela seja uma faca... Que também tem o mesmo negócio aqui, ó. Como ela é menor, é mais difícil dela alavancar na tua mão. Tem mais controle numa faca menor. Uma faca maior tem menos controle, né? A questão da... Se tu tá fazendo uma coisa na ponta, é complicado. Essa daqui, tu provavelmente, se for fazer uma coisa, tu tá fazendo aqui ou aqui. né? Ou a ponta pra fazer os outros negócios. E a bolsa. Por esse vídeo vai ser isso, porque eu tô quase sem tempo, né? Eu vou agora limpar essa bagunça que eu fiz. Daí eu vou editar o vídeo, postar... E eu vou na academia na verdade não, agora tem dispensa médica não vou na academia, posso matar a academia tenho permissão do clasinho pra isso Nada, eu vou colocar um band-aid aqui que eu não achei, eu fui procurar em casa não encontrei, mas por esse vídeo é isso vou terminando por agora né? só esse pequeno descuido da minha parte não é culpa do rapaz né? não, não e por esse vídeo é isso até mais, não culpe o cara por ser carioca foi descuido, não foi agressão beleza? tchau tchau